Eu nem sei o que é que eu digo aqui, finalmente eu coloquei as mãos nesse game, né? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou trazer para vocês aqui as minhas primeiras impressões sobre Thunder Tier 1, beleza? Um excelente game de tiro tático que vai deixar muita gente viciada por um bom tempo, olha o que eu tô dizendo, viu?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 Então, senhores, é, poucos games aí nos últimos tempos né, me fizeram ficar tão ansioso pelo lançamento como o Thunder Tier 1. Eu fiz um vídeo recentemente sobre ele aqui no canal, né, vocês gostaram bastante, então eu corri atrás aí do pessoal da Crafton Inc. para poder descobrir alguma coisa sobre data de lançamento ou mesmo alguma informação adicional sobre o desenvolvimento do game. Ou até mesmo conseguir aí acesso antecipado, né, vai que consegue, né, sei lá, vai saber. E finalmente chegou o dia, os caras da Crafton me enviaram aí acesso para o teste técnico do game, né? Eu vou passar para vocês aqui uma gameplay e vou mostrando mais detalhes do game aí durante ela, certo? Mas aí eu já posso adiantar aqui para vocês que eu gostei muito, mas muito mesmo desse game. Então, confere aí, porque com certeza vocês vão gostar também. Beleza, essa aqui é a operação Silver Do, né? Basicamente, a gente tem que localizar e extrair um alvo básico, né? A gente até tem a localização dele, na verdade, né? Como vocês podem ver aqui no mapa do briefing, mas essa área aqui, ela tá totalmente ocupada por forças inimigas, né? A gente não tem informações sobre eles, mas eles são hostis e estão fortemente armados. Então, não tem história. Se os caras nos virem, eles vão nos matar. Simples assim. Isso aqui que vocês estão vendo é um tipo de reconhecimento por satélite que a gente tem. É uma ferramenta que a gente pode acessar a qualquer momento aqui no game. É como se fosse o drone do Ghost Recon, né? Beleza, então. Vamos lá. Então, eu imagino que vocês já devam saber, o Thunder Tier 1, que é esse game aqui, ele tem essa visão, né, isométrica. É um tipo de visão um pouco diferente, né, mas que eu curto bastante também, joguei bastante Tempo Diablo. Hoje aqui eu tô jogando solo, né. Beleza, vamos aguardar os inimigos passarem aqui para poder tentar abater aquele inimigo ali. Tudo certo? Vamos avançar. Eu já fiz essa área aqui é, algumas vezes, né? Umas, não sei, umas 3, 4 vezes aqui. Essa área aqui é bem complicada de fazer, OK? Principalmente para poder tentar avançar no stealth aqui. Olha aí, solicitei para o meu companheiro retirar o corpo ali, é como eu disse, esse jogo é bem tático, bem bom mesmo, nossa, é, tô viciadaço. Tem essa opção aqui também, ó, de mandar o aliado diretamente para o local que a gente quer que ele vá. Nossa, dá, dá uma vibe muito de, porra, Ghost Recon poderia ter todas essas funções, sabe? Olha lá, a patrulha tá voltando. A iada aqui eu gostei, não é nada tipo sensacional, mas eu achei bem padrão, né? Eles não saem simplesmente ruxando, eles pegam cover, eles avançam na medida do possível. Vocês devem ter visto ali que os inimigos, eles sumiram, né? Sumiram do nada ali, não é bug não, pessoal. É porque o game ele tenta simular é, uma situação de, por exemplo, os inimigos eles cruzaram ali, então o game entende que ele saiu do nosso campo de visão. Quando eles saem do nosso campo de visão, então eles ficam invisíveis, né? Senão ficaria muito roubado, né? Porque como a câmera é isométrica, ficaria bem roubado para a gente. Beleza, vamos reagrupar aqui a equipe. E vamos emboscar vamos a patrulha aqui, né? Quando ela voltar... Eu queria muito fazer essa missão aqui, né? Da forma mais stealth possível, mas não tem como. Olha aí, olha aí. Vai, vai, vai. É, beleza. Beleza. Tá limpo aqui. Vambora. É, como eu ia dizendo, eu queria muito fazer essa missão completamente em stealth, mas assim, não tem como, porque para poder a gente fazer isso aqui totalmente em stealth, eu necessitaria que os meus colegas de equipe aqui, que no caso é a IA aliada, né, os bots aliados aqui, eles não usam supressor. Eu não sei se é um bug desse teste aqui mesmo e tal, com certeza é uma coisa que, que vão corrigir, né? Mas eu não tenho como personalizar eles. Tem outra coisa também, pessoal, eu não sei se, se não tem de fato essa opção ou se eu não encontrei, certo? Vou deixar claro aqui, porque eu estou jogando esse game há, sei lá, há umas duas, três horas. Eu só entrei para poder pegar os comandos, são muitos comandos, né? É um, é um game bem complexo, ele é bem tático mesmo. São muitos comandos, muitas mecânicas. Então, leva um tempo até a gente entender como é que funciona tudo direitinho. Então, foi isso que eu fiz. Eu entrei e estou aí jogando há, ah, não sei, ó, umas duas, três horas. E agora, eu vim fazer essa missão aqui. Aqui, a gente vai abater eles. Olha lá. A minha arma tem supressor, só que a arma deles não tem. Então, aqui, por exemplo... Como eu sincronizei uns abates ali, automaticamente os inimigos escutaram os disparos deles, né? É, é um erro, é um erro. Mas, é como eu disse, eu imagino que isso seja uma característica bem própria desse teste aqui. Porque não faz sentido nenhum que na versão final do jogo os nossos aliados de equipe não tenham um supressor na arma. Ou pelo menos não tenha a opção de, de a gente customizar eles, né? Até na questão de uniforme e tal, esse tipo de coisa. Lembrando que a gente pode customizar totalmente aqui o uniforme, né? No caso o meu, o meu uniforme eu posso customizar totalmente meu equipamento tudo, tudo certinho. Tem muitas mecânicas interessantes aqui relacionadas ao peso, à quantidade de, de itens que você pode levar. O peso influencia diretamente na questão da movimentação também. É bem maneiro. Tem tem muitas mecânicas legais esse jogo. Ok. É, eu remanejei aqui, né? Eu coloquei os meus aliados em posições estratégicas Lembrando mais uma vez, o jogo é extremamente tático né? Se você não prestar atenção realmente, não ficar ligado no que você vai fazer Na forma como você vai posicionar a sua equipe Você é, é morto assim muito rapidamente Um ou dois tiros já é suficiente para você cair Olha aqui. Tem, tá, tem uns inimigos aqui dentro. <risos> Ai, vacilão. Beleza. O, o alvo tá lá dentro. Lembrando que ele é hostil, gente. Olha lá. Ah, desgraçado. Me acertou. Nossa. Pô, mas também, daqui, o cara me acertou com uma 12. Mas também foi por isso que eu não caí, né? Por essa distância aí. Vou chamar aqui o, o Rascal. O Kage. Lembrando que tem uma outra mecânica aqui, que é a de render os inimigos, né? A gente pode render os inimigos aqui, dar um comando para que ele se renda. Eu dei o comando aqui. Ah, se rendeu, olha lá. Afinal de contas, né? ele é o último aqui nesse prédio. Não vai vir ninguém mais salvar ele, digamos assim. Então, a única saída é realmente se render. Beleza, é, primeiro objetivo concluído, né? A gente já localizou ele, já mobilizei, né? No caso, ele tá algemado. E agora, o que, é que vai acontecer? A gente vai ter que extrair ele. Porém, quando a gente chegar lá, várias tropas vão vir é, nos atacar, né? Inclusive os inimigos restantes daqui da área. Então, vou dar uma limpada aqui, né? Vocês viram aqui que tem essa roda de ações. É como eu disse, são muitos os comandos, né? A gente pode realmente fazer o tipo de, de trabalho que a gente bem entender aqui nesse game, né? Em equipe e tal, tudo certinho, mandando os companheiros para onde a gente bem entender. Quer ver? Vamos fazer uma, uma progressão mais tática aqui, levando em consideração que existem mais inimigos ali na frente. Vamos avançar tudo certinho aqui, como tem que ser, né? Para não ficar só essa correria. Beleza, vamos lá. Todos avançando, lembrando que o foco desse game aqui realmente é o co-op, né? Se a gente tiver uma equipe treinada, uma equipe, né? um squad no caso, todo certinho, todo alinhado, todos acostumados a jogar de forma tática, isso aqui voa demais, né? Inclusive eu vou trazer vídeos aqui nesse game com o squad, né? Mas mesmo jogando solo, perceba que a gente consegue fazer um avanço bem maneiro, bem tranquilo, cobrindo todas as posições que a gente precisa cobrir, até porque a gente precisa desse avanço. Beleza. Vamos continuar avançando aqui. A gente tem como dar comandos para todos os nossos aliados e tem como dar comandos individuais também. Nossa, sensacional isso aqui. Isso aqui é... Nossa. Queria muito isso aqui em Ghost Rico. Muito, muito mesmo. Ok, beleza. Lembrando que esse vídeo aqui ele é um vídeo de primeiras impressões, beleza? Eu vou trazer outros vídeos aqui é, falando sobre as mecânicas do game e tal, como funciona tudo direitinho. De repente é até um vídeo de dicas, porque como ele é um jogo bem complexo, talvez algumas pessoas tenham é, dificuldade em se situar em determinados momentos aqui. Então, eu posso fazer também um vídeo de dicas. Aí vai depender de vocês. Vocês aí comentem aí embaixo se vocês querem mais vídeos desse tipo, mais vídeos nesse game aqui também. Até porque, apesar de ser um, um game muito bom, que eu gostei bastante, ele é um game meio alternativo, assim, né? Ele tem um estilo de câmera diferente e tal. Ele é bem tático, tem umas mecânicas bem realistas e tal. Então, eu sei que nem todo mundo vai se interessar. sem falar que ele é um game bem difícil, viu? É importante lembrar isso também. Beleza, vamos reagrupar aqui e vamos embora. Ok, a área tá limpa. Vamos lá pegar o pacote e cair fora daqui. Vou manter a equipe aqui. Embora pilantra. Beleza, vamos reagrupar a equipe e vamos embora. Beleza, essa aqui é a área de extração. Vamos lá. Fica aí, fica aí. Vambora, vambora. Ok, vamos posicionar aqui nossos aliados. Cada um pegar aqui um acesso, né? Beleza. Olha aí. Clear. Run the one, this is you. You've got more on the way. I heard something. I heard something. Tango. Tango. me. Lembrando pessoal que a prioridade aqui é não sofrer dano, ok? Prioridade 1 um aqui, não sofrer dano, qualquer dano que a gente recebe aqui pode ser fatal, o dano realmente é muito alto aqui, é um jogo tático né, jogos táticos vocês sabem que o dano realmente é muito alto Beleza, beleza. Agora é só pegar o pacote e cair fora daqui. Pega aí. Ah, não acredito, bugou. Nossa, ainda deu, deu uma bugadinha ali no final. Não é tudo certo. Só reagrupar a equipe aqui. Vamos embora, embora pessoal, vambora, embora. isso pessoal, esse foi o Thunder Tier 1, eu gostei bastante desse game, estou jogando bastante ele, digam aí nos comentários o que é que vocês estão achando dele, ok? Como eu disse, nos próximos dias a gente vai ter mais conteúdo sobre ele, espera aí porque realmente vocês vão achar bem interessante esse game. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.